E aí pessoal, wordap0 na área beleza, galera. Seguinte, mano, finalmente saiu Modern Combat versus Niga. Exatamente, não é fake, é real. Como eu falei, saiu em soft launch para as Filipinas. Eu sou tudo que sou, claro, já tenho uma conta nas Filipinas e tô fazendo download, mano, quem tem iPhone aí, vou deixar o link na descrição pra baixar, eu já tô baixando e eu queria trazer essa notícia pra vocês, mano, vim correndo, tô suando, tá ligado? Porque todo mundo sabe aí que eu tava me empenhando demais no Modern Combat Versus, meu, e essa semana eu vou ter muito trabalho, negas. vai ter muita gameplay, então já se inscreve no canal, se você não é inscrito, se você já é inscrito, mano, fica antenado aí, fica dando F5 aí, tá ligado? No mais é isso. Link na descrição. Tamo junto, eu fui!